Glória a vós, Senhor. Podem sentar? Dois pensamentos para esta noite. Em primeiro lugar, qual o motivo de celebrarmos uma missa votiva em honra a Cristo sacerdote? Bom, o objetivo é honrar o sacerdócio de Jesus. Para nós é apresentado Jesus de diversas maneiras. O próprio Jesus também se apresenta assim, como a porta, como o pastor, o caminho, a verdade, a vida, o pão da vida. Então Jesus se apresenta de diversas maneiras. E a igreja também nos apresenta Jesus o Salvador, o Libertador, o companheiro de caminhada, aquele que é solidário às nossas dores. Mas nós também devemos olhar a Jesus para uma outra dimensão. Cristo, o sacerdote, o sacerdote, o pontífice, aquele que une a humanidade e Deus. E aquele que faz o amor de Deus chegar no coração da humanidade. E quando Jesus se tornou sacerdote? Não foi na quinta-feira santa, como muitos podem pensar, que ele teve a instituição da Eucaristia. Jesus se tornou sacerdote na cruz, na sexta-feira santa, no dia em que ele entregou a vida pela salvação da humanidade. Aquela hora é a hora do sacerdócio de Jesus. Este momento é o momento que Cristo é sacerdote, se torna sacerdote. E nós aqui hoje reunidos em comunhão com as irmãs que estão em São Paulo, que estão em Mairinque, que estão no México... Em comunhão com tantas comunidades, nesse dia de hoje, que celebra esta missa, nós queremos honrar esse sacerdócio de Jesus. E nós podemos honrar o sacerdócio de Jesus de diversas maneiras. A primeira, entre elas, trabalhando pelas vocações. Sacerdotais, trabalhando pela congregação sacerdotal. E o que, que significa trabalhar pela, pela vocação sacerdotal? Primeiro rezar pelos padres, né, os padres que estão aí à frente dos trabalhos, os padres missionários, os padres cansados, os padres doentes, os padres idosos, os padres com problemas... Então, eu vou honrar o sacerdócio de Jesus, dedicando a minha oração por todos os sacerdotes. Outra maneira de eu honrar o sacerdócio de Jesus é cuidar dos padres. O padre, ele cuida de todo mundo, cuida desde o bebezinho, quando vai para o batismo, até o mais idoso quando recebe a unção dos enfermos, cuida das famílias, cuida das pessoas que têm o coração dilacerado pela confissão, cuida das pessoas para ajudá-las a fazer um caminho de fé, então o sacerdote é aquele que cuida de todos, é o pai da comunidade, mas quem cuida do sacerdote, quem que cuida do sacerdote? Então é missão da comunidade cuidar do padre, da sua parte espiritual, rezar por ele, mas também da sua subsistência, cuidar do padre. Uma comunidade que tem consciência da importância do sacerdócio, tem um olhar atento e carinhoso pelo seu padre. Agora uma comunidade que não tem... É, consciência do que é o sacerdote, o sacerdote sempre fica de escanteio. Quer dizer, o sacerdote na comunidade é só um quebra galho, só está ali para resolver os nossos problemas. Não é o nosso irmão mais velho na caminhada da fé, é mais um. Eu, particularmente, sou muito grato na paróquia São Benedito, porque aqui, mesmo que alguns não fazem parte desta família sacerdotal Mas muitos aqui honram o sacerdócio de Jesus No cuidado que tem pelos padres Então o convite que eu gostaria de fazer A paróquia São Benedito Que continue assim Esta paróquia cuidou muito bem dos padres que aqui passaram Pelo menos os que eu me lembro Padre Esdras Padre Giovanni Amin Viram outros padres pela frente, agora o mais próximo, Padre Adriano. E viram tantos outros. Então, uma identidade própria da paróquia São Benedito, São Benedito, é que ela já tem nas veias esse carisma sacerdotal. Já tem nas veias esse carisma sacerdotal. E a minha vinda para trabalhar aqui nesta paróquia, não foi à toa foi para despertar justamente ainda mais esse carisma que já existe nesta comunidade, que acolhe muito bem os padres, que estão sempre em comunhão com os padres, que ajudam os padres, que se preocupam com os padres, permaneçam assim para mais, permaneçam assim para mais, porque vivendo isso, estarão honrando então o sacerdócio de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, outra maneira de honrarmos o sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo, é viver então com alegria, com compromisso, engajamento, o batismo. Todos nós fomos batizados e pelo batismo nós fazemos parte do sacerdócio de Jesus, chamando... Sacerdócio batismal, todos são sacerdotes, o meu é ministerial, eu tenho o sacerdócio batismal, mas também tenho o sacerdócio ministerial. Vocês têm o sacerdócio batismal, que lhes compromete a viver a vida do Evangelho, a serem anunciadores do Evangelho. A serem testemunhas do Evangelho Qualquer lugar que vocês estejam Na família No trabalho Dentro da igreja Com os amigos Vocês têm o dever De anunciar o Evangelho Por isso vocês foram batizados Por isso vocês são cristãos Por isso vocês são católicos para anunciar o evangelho. Então a missão que eu tenho como sacerdote ministerial, vocês também possuem em uma das partes como sacerdotes também no batismo, que o anúncio do evangelho. É assim que a igreja faz chegar a todos o conhecimento do amor de Deus. Honrar Jesus por meio do nosso batismo quando nós nos tornamos sacerdotes, só na hora que a gente vai na missa? O padre é sacerdote só na hora que está celebrando a missa? Não. Você é sacerdote pelo teu batismo só no momento que você vai na missa? Ou só na hora que você está falando de Deus, das coisas de Deus para as pessoas? Não. Lembremos, Jesus se tornou sacerdote na cruz. Nós também nos tornamos sacerdote no momento da nossa cruz diária, do nosso sofrimento, das nossas dores. Todos nós passamos por momentos de dificuldades na vida, por provações, enfrentamos obstáculos. Todos nós enfrentamos momentos delicados. E naquele momento de tempestade, nós temos duas alternativas para a nossa vida. Primeira alternativa. Reclamar de tudo. Desesperar. Brigar com Deus. Brigar com a vida. Jogar tudo para o alto. Ser rebelde. Primeira alternativa. Segunda alternativa. Oferecer a Deus. Aquela dor, aquele sofrimento, aquele pequeno contratempo pela minha conversão, pela conversão da minha família, por uma graça que eu necessito, pela igreja, pela conversão dos pecadores. Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, pelo fim da pandemia, do coronavírus, então, te aconteceu alguma coisa chata? Ao invés de você ficar com aquele peso na alma, ofereça a Deus, ofereço essa pequena doença, que apareceu na minha vida pelo fim da pandemia. Por isso que nós sempre rezamos, Jesus oferece-nos contigo ao Pai. Jesus ofereceu a vida dele pela nossa salvação. Nós sozinhos não conseguimos fazer esta oferenda ao Pai. Então por isso que a gente reza, Jesus oferece-nos contigo ao Pai. A minha dor, os meus problemas, os meus sofrimentos, as minhas provações. Quando a gente faz essa experiência da oblação, que isso é a oblação, é a entrega dos nossos sacrifícios, em vez de ficarmos com aquele peso na alma, no coração, aquela angústia, aquela coisa insuportável que nem nós não aguentamos a carregar, quando nós fazemos esta oblação, quando fazemos esta oferta, quando fazemos esta entrega, sabe o que, que reina dentro de nós? Paz. Você vai saber conviver bem com a dificuldade que você está passando no momento. Você vai saber viver. Então isso é espiritualidade sacerdotal. Então nós podemos honrar o sacerdócio de Jesus, trabalhando pelas vocações sacerdotais podemos honrar o sacerdócio de Jesus, vivendo com intensidade o nosso batismo. Esse é o convite desta missa para cada um de nós que estamos aqui celebrando esta festa de Cristo sacerdote. Outro pensamento é pela palavra de Deus que nós acabamos de escutar. Ali na primeira leitura, livro do Eclesiástico, versículo 15, Está escrito uma coisa muito bonita. E ali diz assim, vou recordar as obras do Senhor, vou descrever aquilo que vi. Olha, todos os dias a gente tem que fazer um exercício de recordar quanto Deus é bom para com a gente. A bondade de Deus é maior que os nossos pecados. Bondade de Deus é maior do que as nossas falhas, nossos erros. Todos os dias a gente tem que recordar aquilo que a gente consegue enxergar da bondade de Deus na nossa vida. Deus nunca nos deixa desamparado. Todos os dias Deus sempre tem um presentinho bonito para a gente. É que infelizmente por causa do nosso pecado a gente não consegue enxergar o presentinho de Deus hoje mesmo esta quinta-feira Deus deu um presente muito bonito para você mas talvez aconteceu tanta coisa chata na tua vida que você ficou atento só no problema e esqueceu de ver o presentinho de Deus né É como se você vai numa, você tá fazendo vai no aniversário e a pessoa tá, leva o presente para a pessoa, mas a pessoa está tão empolgada com o aniversário, com os convidados, que pega o teu presente e deixa ali no canto. E nem dá o valor, né? Fica lá. E nós muitas vezes somos assim, né? Nós somos tão envolvidos às vezes com problemas da vida, que a gente não vê o presentinho de Deus. Que não é um presentinho qualquer, né? O simples fato de você já estar vivo, já é o maior de todos os presentes que Deus te concede. Independente de quais sejam... As situações que você esteja vivendo Então a gente precisa Recordar todos os dias Algumas pessoas cometem Um erro muito grande Que vai recordar o, A bondade de Deus A sua vida Só na hora que vai dormir Pode até valer isso Mas eu aconselho o seguinte Na hora que você acorda Todos os dias Recorde tanto quanto Deus é bom para você. Tudo que Deus já fez para você. No dia que você já começa assim. Recordando as bondades de Deus. Meu irmão, naquele dia você tem um gás. Um gás. Uma força para você enfrentar o dia. Que é bem diferente. Faz essa experiência. Despertou? Antes de pular da cama, já começa a fazer o exercício. E não precisa ir tão longe, não. Vai para o dia anterior. Ontem foi Quarta-feira. Deus foi bom para mim porque aconteceu isso, isso, isso. E é tudo obra dele na minha vida. Olha, o outro dia vai ser é uma beleza. Faz isso que vale a pena. No salmo responsorial, que é o salmo 32, o versículo 2. Dá continuidade a esse, a esse pensamento do livro do Eclesiástico. Ali fala para a gente recordar. Aqui fala para a gente agradecer. Porque não é, import, não é suficiente apenas a gente lembrar, Deus fez isso, isso, isso, isso, pronto, acabou. Mas eu tenho que ter um coração grato, tenho que louvar a Deus, tenho que agradecer a Deus. E ali, no versículo 2 e 3, diz assim, Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de dez cordas celebrai o cantai para o Senhor um canto novo. Com arte sustentai a louvação, dai graças ao Senhor, cantai para o Senhor. Com arte sustentai a louvação. Olha que coisa bonita isso. Um instrumento de dez cordas, a harpa, vai tocando corda por corda, cada corda é um ato de Deus na minha vida, que eu recordei, que Ele fez por mim. E ali eu vou formando o meu muito obrigado. E é isso que eu gostaria de convidar vocês nesta noite a praticar. Quais são as dez cordas do seu instrumento, que Deus tem feito para você, e que você tem que agradecer a Deus nesta noite? Quais são essas dez cordas? Eu fiz o meu exercício, minhas dez cordas, eu vou ler, para que você possa fazer, que eu vou dar um pouco um tempinho, para você lembrar quais são as suas dez cordas. Eu digo para você que até na quinta a gente consegue bem. Da quinta a gente tem que espremer, que nem faz a laranja, né? Espremer para ver se sai o caldo. Mas faz o exercício que dá certo. É tão gostoso, é tão bom isso, tão gratificante, traz tanta paz na nossa alma. Eu tô vendo aqui que tem alguns casais, pode fazer juntos daqui a pouco exercício, viu? Como família, né? Como pessoal, individual. Conversando ali com o Xixano, não tem problema não, tá? As minhas dez cordas são o seguinte: primeira a vida, depois o dom da Eucaristia, que é meu alimento, que é minha força, que é a renovação do meu compromisso como sacerdote. Depois o dom do sacerdócio, a outra corda que eu tenho, para me recordar, para me agradecer a Deus. A palavra de Deus, que é semeada no meu coração, que me ajuda a caminhar. Perdão de Deus, quanto eu preciso do perdão de Deus, porque tanto quanto eu sou errante. E no perdão de Deus eu encontro justamente a chance que Deus me dá. A comunidade, essa aqui é uma outra corda que eu tenho que louvar a Deus, né, o meu instrumento. A comunidade, a vida fraterna, que alimenta o meu sacerdócio. O alimento do meu sacerdócio é a oração e a Eucaristia, mas é isso aqui também, ó, povo de Deus, né? A graça de Deus, né, no meu sacerdócio. Outra corda, a sétima corda, os colaboradores na obra da evangelização. Geralmente as pessoas, quando, os padres, quando pensam paróquia São Benedito, já se assustam. Pela quantidade de coisa que tem que fazer aqui. E eu sempre digo aos padres, não tem que esquentar a cabeça. Porque aqui nós temos bons e fiéis colaboradores. Tudo dá certo, tudo dá certo. Então eu agradeço, uma das cordas que eu tenho, são os agentes pastorais, os outros colaboradores. A oitava corda que eu tenho, são as graças recebidas. Olha, todo dia eu recebo graça de Deus na minha vida E uma das grandes graças que eu recebo É que eu consigo enxergar as graças de Deus né? Vejo como Deus vai trabalhando na minha vida A nona graça É poder então, desculpa É ver as vidas restauradas E colaborar para que muitas vidas sejam restauradas E a última Coloquei o último aqui, não por ser a menos importante, mas é a base que sustenta tudo isso daqui, que é o meu batismo. O meu batismo, né? Que me dá início para viver toda esta caminhada. Então são as dez cordas que eu formo a minha, o meu hino de louvor a Deus nesta noite. E você, quais são as dez coisas que você gostaria de agradecer a Deus? que você enxerga na tua vida, momento de silêncio, é o tempo de eu sair daqui, chega lá, toma água, para você fazer o teu exercício, combinado? Quem tiver em casal, pode conversar como casal, senão faz individual.